Cadê o Nigo? Ih, Nigo! Vou pegar o Ivan! Vou pegar o Ivan! Ivan! Ele tá bravo! Vou bater! Vou bater no Ivan! Vou bater no Ivan! Vou pegar o Ivan! Pode bater no Ivan? Tá. Toma! Ah, Dá o um Ivan aqui! Deixa eu pegar o Ivan! Vem cá, Ivan. Ixi, Ivan. Vou batendo, Ivan. ele defende do seu. Não vou negócio, não. Vambora. Ô, oh, dó. Ô, oh, dó. <laughs>